O banco pode exigir depósito mínimo para abrir a conta do partido? Não pode. Eles exigem e não pode. Noticiem, promotor... Conversem com o gerente, se ele insistir em descumprir a lei, noticiem, tanto o promotor quanto o juiz, não pode exigir depósito mínimo. Levem a legislação, levem a 9096, levem a carta, é, o comunicado Bacen 35979 de 2020 e a 23604 de 2019.